você tá errando, né? Ah, Marquinhos, aonde eu posso estar tá usufruindo desse aplicativo? Link na descrição do sempai.gg. Lança Brabi imediatamente, meu campeão. Ah, Marquinhos, mas aonde que nós vai? Vamos nessa, campeão, vamos para o vídeo. Olha o como vai? Ih, foi pego, hein? Gastou o ward, beleza. Só sai que tá bom, mano Esse sim começou de W nível 1 Vou fazer aquele clearzão cachorro, hein, mano Ó, posso ir top cedo, ó, galera O jungle é esse aqui, ó, mano Jogando jungle, você tem que mandar o salve do faker, tá ligado? Ó, você tem que ficar telando as paradas, ó, mano ó, Tela tudo, ó, vai telando Tem que telar, senão fodeu Ah, só que a Camille deixou ele muito low já Acho que ele vai ficar com medo, ó Mas eu vou tentar, se liga Eu tenho que... Ah, tem um ward, mano Ué, ele não me viu, não? Esse aqui é o gank mais fácil do League of Legends Que isso, cara Eu passei pela margem Nem viu Olha a falta de atenção do cara no minimapa, tá ligado? Deve estar na primeira do dia, guerreiro Certeza Tá vendo que é importante ter lá as rapaz Agora eu posso ir nesse mid, ó Se tivesse ignitado ele morria Vocês botam fé? Kali, eu acho Vamos esperar ela aparecer Bora, bora, bora, bora, Bora, Xilf Esse cara vai pegar a wave não, mano Vai pegar a wave não Morri, se eu estiver aqui, morri. morri, morri, morri, morri, morri, morri Ai, ai, tô vivo, tô vivo, morri Incomodei, peguei colheita nele e fiz ele perder bastante wave Tá bom, mano Tive um bom early game, só que, pô, fui top, matei top, minha Camille foi solada Minha bot lane perdeu o 2v2 Fazer o que, né? Meu papel não está fazendo, vambora Vou tentar em mid de novo, vamos ver Mano, se você acertar o stun, o um cara só morre, velho Tá bom Pegamos um flash. Tá ruim, mas tá bom, né, galera? Nem ia matar o cara se acertasse aquilo ali, pra ser bem sincero. Perdi meu ignite, mas ele flashou. Então, vamos falar que foi o worth, né? Pô, nós não ganha isso, hein, mano? Nós não ganha isso. A box! Ah, essa box ativa antes. Vai lá, vai lá, filhão dá o dano. Falei que ela não ganhava. Se a xerife matar, mais um. É, eu de Sheriff. Acho que eu posso ir nesse mid, hein, mano? Mas não faz nada aqui não Eita porra Vou tomar aí K. Vocês botam fé Nossa que susto mano Papo reto A Kali é foda mano Caralho A Kali é embaçado né mano O bonequinho Embaçado velho. porra é essa Putz eu não sei aonde que eu vou agora galera Mid matar essa Kali Vai ser muito difícil Top A chance de dar merda É gigante Tá ligado Acho que eu vou só farmar meu item E tentar fazer play bot mano. Acho que bot é onde dá pra fazer Dar certo né mano Mas não é possível que esses caras pode fazer isso aqui não mano é, velho, saca? Que porra é essa, mano? Esses caras tá tirando, galera Papo reto, vai pra base aí, Zé Caramba, esse EZ folgado, calecando tal, Achando que, que esse cara folgado Nossa, o Nautilus quitou, galera Pra quê, mano? Nossa, esses caras jogando LOL, mano Ah, não é possível que a gente tá perdendo pra esses caras Olha o quietinho aqui dentro do pitch Mano, imagina meu Nautilus jogando aqui, papo reto, velho só imagina o Nautilus jogando. Bom Cadê dia, o Nautilus, que... mano? A pai do senhor aí, pai. A pai do senhor. A pai do senhor, mano. A Box, ativa a Box, ativa a Box, ativa a Box. Só vai verdade Olha eu jogando com esse Thiaguinho, papo reto Mano, o jogo é free PDR, o Nautilus Quitou só porque ele morreu três Mas eu vezes sabia a Olha véi. esse cara, mano Olha a mentalidade dele, né, mano? Aí é foda Mano, eu acho que eu consigo ganhar esse jogo 4 v 5 Galera, alguém confia, mano? Vocês confiam? Papo reto no 4 v 5 Mano, o Nautilus, tá... ele nem quitou, mano Ele tá digitando, olha o Nautilus, galera Que trots Meu amigo, que cara nojento, né, mano? Acho que nojento é a palavra, olha lá Não, esse aqui, o que é esse aqui? O cara vai ficar parado. Na base, só porque eu tô de chacabê E olha aqui, nós tá vivendo o sonho no jogo ó. Compara nós com o Lessin Pegando o drag a porra toda, mesmo sem suporte Coitado desse cara, mano Papo reto, que dó, mano, eu fico muita dó, velho Vai fazer o que, né? Ah, teve curar, velho No cara, porra aí, o cara é cheio de guardinha Vai pra base aí, Zé Morri. Puta merda. Talvez dá pra sair vivo se eu desviar. Boxinha pra tancar. Eu ia de ousada ali matar a Lux, mano. Mas eu não sei se vale a pena, tá ligado? Vale ou não vale, galera? Fui. Ai! Fui! Pera, Zé. Brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Olha o EZ, ó o aí o Nautilão. Toma essa vaquinha. Ai! Nossa, eu tô folgado, hein, mano? Tô aqui, filhão. quiser ir pra cima, vambora. Vambora, vambora. Dá pra matar esse cara aqui. Uh! Caramba, que dano a faquinha. Tá machucando, hein, mano? Tô fazendo amor com outra pessoa. Ih, vai pra base, Zé. Já pisa na box aí, Zé, que você vai pra base também. Ai! Ô, oh, eles pode estar Baron, mano. Agora que eu fui perceber. Eita, talvez então me caçando, mano. Flacha mesmo, Zé. Vai, ativa o Baron, que esse cara morre. Bora, galera. Para, não. Olha que jogo easy, na moral, velho. Olha esses caras jogando do outro time, mano. Não tô tancando isso. <risos> eu andei errado. Eu pisei na bola. Beleza com você. Roubei. Yeah. Ai, meu... Ah, não perdi, não. Caramba, que susto, mano. A 2C matou dois, mano. Eu achei que eu tinha... Caraca, mano. Nossa, por um segundo eu achei que eu tinha perdido, velho. Só agradece o apoio, papai. Só boa. Ai, meu Deus, que susto. Mas eu, só, eu só vi a aí. cabecinha, velho. Matei. Putz, que dano. Nem Jesus agradou todo mundo, aí dá uma pegada. Vou tacar uma braba nesse cara aqui pra ele já ficar ligado. Vem, a carizinha, faz sua graça aí pra você ver. Toma, toma Z, toma, já toma Pra você ficar ligado, já usei esse curar aí mesmo Já toma, ó, vai tomando, ó, toma Caramba, rapaziada, eu tô com 22 stack Na colheita, agora que eu fui ver, mano É quase uma colheita por minuto, mano Esse chaco, que porra é essa, velho? Uh! Ixi, vai dar ruim pra nós isso aqui, hein, mano Ah, deu ruim pra porra Quero uma colheita só Ai! Ai, velho, ia atacar a Ignite e Faquinha. Se que matava. Meu Deus, galera! O que tá acontecendo, mano? Véio. Cadê a Lux? Ela tá por aqui, mano. Olha lá ela. Oi. Toma, toma. Ah, meu Deus, velho Pô, se eu consigo tacar o quezinho Eu consegui matar o outro ali ainda Tadinha, mano O cara morreu, velho Ai Morri uh. Bora, galera Cadê o Nautilão, mano? Dando R na cabeça do cara É só apertar R Não quer apertar R Aí, ó, pronto, pronto, pronto, acabou ó lá. Acabou nada, né, mano? Mais ou menos. Piu! Ai! Que dano, hein, mano? Eu vou lá buscar aquele cara, mano. Foda-se. Piu! Ó, o dizer Correi pra Luxu, ah, é possível. Vale. Vai para base filhão. Esse dragão no Chaco... Esse dragão no aqui fica mal gostoso, velho. Pode sair de perto, galera. Esse aqui eu mato. Ah, roubou aqui, o safado. down.